prazer apresentar o sétimo episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o professor Rafael Martins Bruno, coordenador substituto da Comissão de Graduação da Engenharia Elétrica. Rafael é graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui doutorado em Microeletrônica pela Universidade de Montpellier, na França. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da URGS. Anteriormente, Rafael realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, PPGEE, da URGS. Foi professor substituto do DELET e do Politec Montpellier. Atuou também como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento no ramo de CAD para microeletrônica. Hoje o tema da nossa conversa será o projeto de extensão denominado Popularização dos Projetos de Diplomação em Engenharia da URGS. Proposto pelo professor Rafael Brum, juntamente com o professor Marcelo Soares Lubazevski, também docente da Engenharia Elétrica. Professor Rafael muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do podcast. Seja muito bem-vindo. Olá, Mariana. É um grande prazer estar aqui no Fala Engenharia contigo e com todos os ouvintes. Professor Rafael, o nome do projeto é muito sugestivo, mas em que especificamente consiste esse projeto e o que motivou a sua criação? Bom, a gente pode começar falando da questão da curricularização da extensão, que está muito em voga neste momento. É uma questão que foi prevista no Plano Nacional, de Educação, se instrumentou através de uma resolução do, do CNE né, de 2018, então que coloca a ideia de se implementar a extensão como um componente curricular obrigatório em todos os cursos de graduação. Então, enquanto a universidade ainda está discutindo como regulamentar, já houve uma extensão do, do prazo para que isso seja de fato, efetivado, nós começamos a pensar nas diferentes comissões em maneiras de prover essa carga, né? visto que, de fato, nós fazemos diversas atividades de extensão, mas nós não temos como massificá-las para todos os nossos estudantes. Nesse espírito, nós também constatamos que os projetos de diplomação são assistidos, basicamente, pelos colegas, alguns colegas, a pessoa que está apresentando, seus familiares, eventualmente um ou dois professores, além dos membros da banca. Então, ali nós vimos uma oportunidade de tornar esses projetos mais acessíveis ao público externo, para que se saiba o que, de fato, está sendo feito na universidade. E quais os principais objetivos e o qual público-alvo desse projeto? Então, nós temos, assim, eu diria, dois público-alvos um pouco distintos. Em algumas propostas que a gente tem colocado, a gente está focando mais em um tipo de público-alvo e em outras em outro. Um tipo de público-alvo são possíveis empregadores, possíveis investidores que possam conhecer os projetos que estão sendo feitos na universidade e, eventualmente, levar para os alunos propostas. Aí tem um interesse direto dos alunos que estão envolvidos. A gente tem um segundo público-alvo, que são estudantes de engenharias na universidade, fora da universidade ou fora mesmo do país, né, se a gente conseguir internacionalizar, que podem conhecer esses trabalhos. Estudantes de ensino médio que tenham vontade de fazer engenharia e saber como se faz engenharia para a sociedade, o público em geral, conhecer o que se faz numa linguagem mais acessível. Então, um dos eixos do projeto a gente trabalhar nessa questão da linguagem, né, de como comunicar um projeto complexo, intrincado, muitas vezes focado nos aspectos técnicos para que seja minimamente apreciável, né? porque não conhece muito muito esse projeto, inicialmente, é só para os alunos da Engenharia Elétrica ou ele abrange os demais cursos de Engenharia da escola? É, nós optamos por, digamos, começar com um piloto que envolve os nossos alunos aqui da Engenharia Elétrica. Então, nesse primeiro ano, a gente espera abranger, eventualmente, a totalidade dos alunos que estão matriculados em projeto de diplomação. Veremos se isso será possível com os recursos que nós temos. O projeto em continuidade, prevê que a fórmula possa ser adotada por quaisquer outros cursos. Então, se a gente estiver interessados nos outros cursos, seriam muito bem-vindos e gostaríamos de acolhê-los dentro das capacidades que nós vamos ter como equipe. O projeto prevê uma carga horária robusta e atividades até os primeiros meses de 2022. Como que será o desenvolvimento desse projeto? Ele é composto por etapas, só eu poderia nos resumir, basicamente, como que vai ser essa dinâmica? É, essa é uma excelente pergunta. Na equipe executora do projeto, né, nós vamos ter tanto os alunos que estão em projetos de inflamação, quanto uma equipe que é dedicada, através, possivelmente, de bolsistas, né, que nós estamos buscando agregar o projeto. Né. Então, boa parte da carga horária está concentrada com esses bolsistas. Terão dedicação. Em geral, a gente opta por ter bolsistas de 20 horas, então são as possibilidades que se apresentam. Então, esses bolsistas vão se encarregar, traçar Junto com os alunos o roteiro Para elaboração dos vídeos Os alunos farão a gravação Mesmo quem fez aí de maneira Semi-amadora durante o ensino remoto e sabe o quanto trabalho dá, especialmente para quem não conhece todas as ferramentas. Então a gente colocou aí uma carga sensível para os alunos que estão em projeto de formação, para que eles possam se adaptar às ferramentas, fazer a gravação em conjunto com os bolsistas. Pois os bolsistas fariam a edição desses vídeos para torná-los mais dinâmicos. Depois a gente pode falar um pouquinho do formato. O formato que a gente previu é um formato curto de vídeo. então os alunos vão fazer uma gravação, essa gravação vai sofrer uma edição, vai chegar numa forma final, através do trabalho dos bolsistas, nós previmos, e aí vai depender do investimento por feito no projeto, nós previmos legendagem tanto para acessibilidade quanto para internacionalização. Então esse é outro trabalho que a gente sabe que não é simples e que nós esperamos que possa ser tocado pelos bolsistas que vão se responsabilizar por múltiplos projetos de diplomação. Vai ter um aluno, né, vai ter um bolsista para N alunos. A gente dimensionou ali em torno de sete para um ano de rodagem do projeto. E quantos projetos de diplomação né? teriam inicialmente assistidos neste projeto de extensão? É, nós previmos cerca de um bolsista para sete alunos, e nós estamos contando com a possibilidade de termos três bolsistas, veremos se isso vai acontecer e aí. O projeto em sua plena capacidade poderia abranger 21 alunos. Nós temos hoje, em projeto de diplomação 1 da Engenharia Elétrica, cerca de 32 alunos. Nós sabemos que alguns deixarão o projeto no caminho, né, infelizmente, mas a gente poderia fazer um compromisso para adaptar, para abranger a totalidade desses alunos que estão em projeto de formação 1, que é onde a gente quer produzir o um Curto. Então o aluno que está em projeto de diplomação 2, ele já teria produzido esse vídeo né? e aí no futuro ele vai produzir um segundo vídeo vai corresponder à defesa dele. Essa defesa vai ficar registrada e vai ser exibida no ato da defesa, na defesa convencional. né? Então, em vez de fazermos a apresentação ao vivo, o aluno vai executar o seu vídeo e, posteriormente, vai, numa sessão ao vivo, responder aos questionamentos da banca. Então, com isso, a gente vai manter um registro que depois pode ser utilizado para conhecimento de outros alunos e pode ser publicado, claro, com, com as permissões aí dos autores. Então, a gente tem esses dois formatos previstos. Em termos de evento, nós previmos o que a gente está chamando agora de mostra de talento da engenharia, onde nós faríamos um evento de um dia para exibir esses projetos e um dia é o que é adequado para essa carga de projetos da engenharia elétrica, né? mas é claro que a gente teria que aumentar o evento caso a gente tivesse um número maior de projetos. E neste evento a ideia é executar os vídeos e depois ter uma sessão interativa com os participantes, que seriam as pessoas interessadas. Né? Então, como aquele público-alvo que a gente tinha falado, né? tanto empresários que atuam no setor, estudantes de ensino médio, ou estudantes de engenharia, ou estudantes de outras áreas das ciências exatas, ou quem mais estiver interessado em participar. O projeto propõe também que o material produzido fique disponível para consultas futuras. De que forma esse conteúdo será disponibilizado para consumo? Exatamente. Então, o primeiro meio que tem buscado é através de plataformas como o YouTube. Isso porque nós temos uma boa experiência com o ano que passou, com diversos eventos. Em particular, eu trabalhei na escola de microeletrônica, que foi em abril do ano passado, então, no momento em que ainda... Essas questões remotas estavam bem indefinidas em todas as universidades. Então a gente saiu de um evento que já tem mais de 20 edições e que contava com um público de cerca de 100 pessoas. Ele passou a ter 370 pessoas online assistindo. Na... Foi uma grande surpresa para gente. E eu acho que o YouTube é uma plataforma fácil, acessível, que todos conhecem. Então seria a nossa primeira plataforma para disponibilizar os vídeos para um grande público. Estamos esperando também poder contar com a plataforma Lúmina da URB, e aí teremos que ver o formato mais adequado para divulgar esse tipo de vídeo, já que ela é um pouco mais orientada a cursos. Temos a sessão dos podcasts hoje e, inclusive, encontramos o Fala Engenharia lá. Então, teríamos que ver qual seria o formato mais adequado para incorporar vídeos curtos e institucionais a essa plataforma também. Então, são questões que nós veremos no futuro ainda. né? Por enquanto, Estamos apostando no canal YouTube. Professor, esse projeto ele é bastante recente. E ele tramita tanto no âmbito da extensão e suas instâncias aprovadoras, mas também há um desdobramento dele junto à Secretaria de Educação à Distância. Eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco melhor como são esses trâmites e em que ponto está o projeto nesse momento. Isso, então, o projeto, digamos assim, o projeto principal é o projeto de extensão e hoje está junto à, à comissão de extensão para análise, Eu acredito que provavelmente teremos algum tipo de reparo a ser feito, né? sempre há, mas nós esperamos então que Após essa análise da comissão de extensão e eventuais reparos, o projeto esteja adequadamente registrado para que a gente possa solicitar recursos junto à própria de extensão. Em particular, os bolsistas, que são o principal meio que nós precisamos hoje. Acho que em outros tempos nós, eventualmente, poderíamos buscar a elaboração de material impresso para apoiar a divulgação do evento, mas hoje o que é principal é poder contar com bolsistas da área de comunicação que possam nos auxiliar a fazer as edições de vídeo, a pensar nos né, formatos de divulgação, interagir nas redes sociais e assim por diante. Um desdobramento foi, então, esse projeto para a Secretaria de Ensino à Distância, que, infelizmente, não foi contemplado, a gente ficou sabendo ontem. Acredito que pela alta concorrência que surgiu neste ano, fruto, provavelmente, das práticas remotas terem se alastrado pela universidade. Vamos saber o porquê em breve, quando eles nos derem o retorno, mas, infelizmente, lá nós estávamos buscando, então, também um bolsista suplementar para auxiliar com a produção dos recursos digitais. Então, nós também colocamos a possibilidade de incorporar a plataforma Lúmina os materiais produzidos. E nós vamos escalonar o projeto conforme os recursos que forem angariados, mais aperfeiçoado, né? Mas se isso não ocorrer, nós ainda vamos poder contar com a dedicação dos próprios alunos que vão produzir os vídeos e nós daremos, nós, no caso eu e o professor Marcelo Lubachev, vamos dar também o suporte para capacitar os alunos a fazer o, o que a gente chama de pitch, que é o, o discurso rápido e motivante e engajador, e que aí historicamente é utilizado para convencer investidores a, a investir numa ideia. Então é, esse é o formato que a gente está buscando. O professor Marcelo tem uma larga experiência com esse formato, tendo dirigido diversos eventos, junto ao Parque Tecnológico, quando foi diretor do, do parque, acho que os últimos quatro anos, aproximadamente. Então a gente vai proporcionar essa capacitação e vai instruir os alunos no processo de gravação e aí vamos tomar conta da edição, mas claro, né, no tempo que, que a gente tem. E por isso que nós gostaríamos de contar com mãos e cérebros para nos auxiliar nessa segunda etapa. Esse aspecto do projeto desenvolve também habilidades nos alunos, que se trata da própria forma de se expressar, que é algo que não se tinha anteriormente a isso. Isso é uma intenção proposital do projeto? Com certeza. Eu, eu acho que se a gente pode com certeza dizer que os alunos de engenharia não são bons comunicadores de maneira geral para um público externo. Né? Então, acho que os próprios professores, muitas vezes, eles falam para esse público restrito e não necessariamente têm habilidades comunicativas para um grande público e essa é uma habilidade que vai ser treinada neste momento e né? eu acho que a gente pode no futuro expandir essa fórmula para outras atividades que são desenvolvidas no curso, como projetos de meio de curso também, né? projetos integradores que possam existir nos currículos, fazer essa melhoria não só no final do curso, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, nós vamos procurar elevar as habilidades dos alunos nesse tópico, mas também em outros momentos do curso. Com certeza, os alunos precisam de um suporte para saber se comunicar melhor. Né? A maior parte da carga horária do curso, ou praticamente a totalidade da carga horária do curso hoje, é concentrada nos aspectos técnicos. E a gente precisa também desses soft skills, digamos, para que os alunos possam desempenhar uma carreira de sucesso que eles deixam a universidade. Professor Rafael, para finalizar, pensando no aspecto da popularização da ciência e da tecnologia produzidas na universidade, qual a relevância de um projeto como esse? Eu acho que hoje existe um uma grande desconexão. pessoas vêm que a universidade faz, o que a universidade está fazendo. E o projeto, além de trazer esses benefícios que nós já alentamos para os próprios estudantes, ele tende a motivar as pessoas a buscar, buscar a universidade para criar novos conhecimentos, para aprimorar as técnicas do próprio fazer né, profissional. Eu acho que isso é uma coisa que não acontece hoje no volume que poderia acontecer. Então, acho que está em sintonia com esse objetivo de tornar a universidade cidade como um todo mais acessível para toda a população. Tornar os saberes que são trabalhados aqui mais relevantes para o dia a dia das pessoas. É, eu acho que talvez as pessoas desconheçam o que está acontecendo aqui dentro e é isso que nós queremos resolver. Eu acho que também tem um aspecto de proporcionar outros tipos de troca, como, por exemplo, eventualmente ter projetos de diplomação que são oriundos de necessidades que foram comunicadas por pessoas de fora. Então hoje nós temos alguns projetos que são oriundos de estágios que os alunos realizam e aí eles trazem os problemas para dentro da universidade e eu acho que essa é uma interação muito fortuita para ambos os lados. E eu acredito que no momento em que esses projetos se tornam mais conhecidos, nós vamos ter todo um, um ecossistema que vai trazer esses problemas em continuidade para dentro da universidade e daí nós vamos refletir a respeito deles e dar um encaminhamento melhor para essas soluções. Professor Rafael Prun, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos realmente que esse projeto seja um sucesso e que se perpetue por muitas edições e foi muito interessante essa conversa contigo e espero que os alunos se empolguem como eu me empolguei aqui nesse momento, ouvindo todas as informações sobre projetos. Mariana, muito obrigado. Muito obrigado à equipe da TV Engenharia e eu espero trazer em breve mais novidades e, eventualmente, convidá-los para a Mostra de Talento. Deverá se realizar em aproximadamente um ano a partir de agora. Obrigado.